É seguinte, pessoal. No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui umas picaretas muito legais. Pra verdade, não é bem uma picareta, é uma drill, véi. E vocês não vão acreditar, ela minera de uma forma muito, mas muito diferente, véi. Mas antes de começa esse vídeo aqui, lembrando que todo mundo que chega aqui e é o fã dos vídeos, eu sempre tô mandando salve. E o salvezão desse vídeo aqui vai para o Davidson e para a Micaela Pereira. Então, olha só, um salvezão. E já não esquece de me acompanhar lá no meu canal de live e entrar no nosso Discord, que é muito, mais importante. E, pessoal, hoje eu tô aqui junto com o Gu, falei guzão. Pá, bonia, bonia. E, pessoal, Basicamente é o seguinte, mano Dá uma olhada só nessa mini drill aqui o Gu, já pegou essa mini drill aí, Zé? Peguei, peguei tudo aqui, mano Mano, vou te mostrar como é que o negócio funciona, mano Olha só, ó, isso. presta atenção é, ó, Aqui, ó, viu, cadê? viu, viu, viu, mano, viu tem uma leve travada aqui, que isso? Mano, os minérios vem tudo pra cima, mano Olha aqui, véi Cadê, cadê? Aqui, ó, aqui, ó Tenta mano, minerar pra que você é ver isso, véi? Mano, os minérios vem tudo pra cima, Gu Olha pra você ver que legal, véi Mano, cadê, véi? Mas, tipo, não, não abre o buraco, não? Não, abre o buraco, né, quer ver? Cava aí, cava aí, cava, aqui, ó. cava aí, ó, aí. Você precisa de energia isso daqui? Como é que é? Tem que recarregar, tá ligado? Entra no buraquinho, entra dentro desse buraquinho aí que é o pra baixo pra você ver, velho. Tava é pra baixo. Mano, que isso, velho? <risos> Véi, olha, destruiu... ai morri. Mano, deixa eu te mano, dar um TP, cadê? Tá no meio da tela aqui, velho. Que isso? Cadê, cadê, cadê, cadê o oh, meu, meu mini drill Me dá a minha aí. Você deve ter pegado aí, velho. Não peguei, não, peguei não, cara. Caraca, como não, velho? cara. Aqui, olha essas vidas aqui, velho Cadê, velho? Aqui, que aqui... meu Deus, velho. Tá indo criativo, mano? Não, não, não. Cadê meus itens, velho? Tá Tá aqui né, no meio do ar, cara. Aqui, Cadê, ó? mano? Mano, ué? Aqui ó. Isso. Ah, como é que pega? Sei lá. Ih, mano, pera aí, deixa eu colocar esse jogo no pacífico aqui que ninguém. Mano, você viu que aquele esqueleto é pequeninho nesse mudpack, velho? Yogu, véi, dá uma olhada nesse trem aqui, mano. Olha só o espaço que essa Drill minera, mano. Mano, você travou, velho. tá travando o <risos> meu jogo, cara. Mano, e aí, galera? Ô, não... oh, mano, travou tudo aqui, velho. pera, é para, para tá, travando, entrar... tá travando, eu tá eu travando, tá travando. Cara. Não, não, não, não. Dá pra melhorar literalmente muito com isso aqui, velho. Muito. Pera aí, desce aqui, desce aqui, desce aqui, desce aqui. Mano, olha as novas estruturas aqui. Olha a nova estrutura aqui do Minecraft. Aí, já até atualizou. Minecraft 1.17 Mano, já dá título já também, velho. <risos> Misericórdia, velho. E, mano, basicamente é isso aqui, velho. Essa drill aqui ela vai abrir no espaço gigantão 13x13, 13, galera. Dá literalmente pra minerar muito utilizando isso aqui. Isso aqui é realmente é melhor que uma picareta, agora. olha só, velho. Mano, muito melhor que uma picareta. Só o problema é que tá travando tudo, velho. Mano, é porque ela abre um espaço, tipo, gigantesco, gigantesco, gigantesco. E sabe o que, é que é mais da hora? Que tipo assim, você consegue minerar, tipo, de cima da superfície, tá ligado? Vamos subir lá, vamos subir. Sobe aí, sobe aí. Pega, dá barra Game Mode criativa aí. Sobe aí. Já, já, sobe aí, sobe aí. Mano. E o negócio, cara, é que trava muito. Será que lá de cima trava também? Na verdade, tipo assim, não é que ela trava, trava, trava, tá ligado? É tipo. É, ela é, uma é porque o modpack ela é meio pesado, entendeu? Então, tipo, precisa ter um Sim, PCzinho é, bom pra rodar. Diminui esse gráfico do seu PC, velho. Que aí talvez vai ficar mais tranquilo. Ah, mano, olha isso, cara. Vem tudo aqui pra cima né, mano? Vem, vem tudo aqui pra cima, vem tudo para cima. Ela vai, tipo, liberando 16 por 16. Mas olha aqui, Go. Cadê você? que tá aqui? Deixa eu botar no survival de novo aqui, mano. Pera aí, Zé. Para de quebrar o negócio aqui, sou. Uou. Calma aí, relaxa. Tá aqui, já tô aqui. Olha só aqui. Que dentro do baú aqui, eu separei outras versões aqui dessa mini drill aqui. Que basicamente cada versão, ela quebra um espaço menor de, de tamanho, tá vendo? Então olha ali no cantinho ali, ó. Essa Mano, é... eu tô com duas iguais aqui. Só que uma é Shine, o que é shine aqui? Véio. Mano, eu não sei, velho, eu só sei que, tipo assim, cada drill tem o seu, o seu efeito diferente, se eu não me engano, é só espaço mesmo Então, tipo, tem uma drill ali que é 11x11, 11, outra drill que é 5x5, 3x3, basicamente é como se fosse, tipo, uma picareta mega automática, tá ligado? Uhum. E o da hora disso daqui, mano, é que... eu esqueci que ia falar... <risos> Ah, meu Deus, deu um comentário bem interessante, galera Nice, nice comentário Comentário muito interessante, É Muito esqueci, interessante mano, esqueci, mano, comentário muito interessante Ah, lembrei Da hora, cara, que junto com esse monte de aqui Vem vários outros minérios também, Então, tipo, não minera só os minérios padrões aqui do jogo é. Vem vários outros, mano E pessoal, basicamente, nos últimos dias Tá tendo uns desafios aí na internet Que basicamente a galera tá meio que minerando Mil, dez mil 100 mil blocos aqui dentro do Minecraft. Yogu, você viu esses vídeos aí na internet aí, mano? Eu vi, tá uma febre aí, tem vários vídeos assim, cara. Então, bora, basicamente, eu tô pensando a gente fazer o seguinte aqui, Yogo. Bora descer aqui, vamos ver o máximo de destruição que a gente consegue fazer com essas drills, mano. Será que a gente consegue fazer um buracão aí de sei lá, mil, dez mil blocos, mano? Eu acho que dá, mas tem que ser totalmente pra baixo pra gente abrir no mesmo buraco, entendeu? <risos> Então, bora, bora, bora aqui, vem cá, aí, vem cá, aí, vem cá aí, Eu não tô falando nada não, mano, olha aqui Ô, véio, O bom é que esse aqui vai, tipo, tudo vir pra cima, tá ligado? De início a gente vai começar a quebrar A Dilva vai trazendo as minérias Tudo aqui pra cima, pessoal, deixa eu minerar aqui Pra vocês verem primeiro, antes de eu começar oh, a descer Olha assim, percebeu que isso aqui dá o dano De uma espada também, velho? Mano, sério, velho? Caraca, é mesmo? Caraca Caraca, dá nove de, da cara. de dano, mano Ô, louco, você viu que, não... que ela marca aqui? Ela marca aqui, não, cuidado, velho <risos> Mano, você viu? Ela marca o espaço que ela vai quebrar, tá ligado? E tipo ah, assim, ela... É, tem uma bordinha, né? É, tem uma bordinha do lado. E sabe que a parte mais da hora? Ela não quebra a terra, tá ligado? Então, tipo, só quebra pedra mesmo. Só pedra, pedra, pedra, ah, pedra. Ah, é, pelo menos não vem lixo pra inventar, né? Então, mano, vamos fazer um buraco gigantão aqui, Gugu. Que eu tô achando que realmente dá pra fazer um negócio muito, mais muito insano. Ah, eu já cavei até aqui embaixo, já tô na bedrock, cara. Caraca, meu jogo tá começando a largar, galera. Tive que até diminuir o gráfico, velho. Tá caindo um, um líquido preto aqui, velho. Mano, eu tô achando que isso é óleo, Gu Mas o negócio é o seguinte Ela quebra tanto Ela abre um espaço tão grande Que realmente precisa ter um computador muito Mas muito potente, velho Pra conseguir <risos> funcionar isso tudo Caraca, Gu Não tá dando não, cara não tá dando não Vem, olha o tamanho desse buraco Nossa. que você fez aqui, velho É, eu cavei até meio de lá, pô Caraca, mano Vem, peraí Eu vou cavar mais do lado aqui também, mano Deixa eu dar uma... Quebrado aqui do lado aqui, mano. Tá Eita, pega. Lá ar, né? Já começou a lagar, é velho. Tem muito líquido, cara. Mano, é olho, velho. É olho. Porque, galera, a gente tá usando o mod pack aqui. Esse, basicamente, esse modpack adiciona várias coisas bem legais. E eu tava olhando aqui uma dessas coisas e eu achei essa picareta aqui, barra drill, né? É uma drill barra picareta. Eu achei já muito interessante pra gravar pra vocês também, né, mano? Mano, e funciona no criativo isso aqui? Não, o criativo ah, não, não funciona, nossa, não. não. Tem não que não ser, não, tipo, tudo no survivalzão tá ligado? Aham. Uh -huh. Tem que ser tudo no survivalzão, Guperker. Tá travando tudo, véi. meu Deus do céu Ih, galera, um PC para o parque hip, hip. Nossa, peraí, aí. achei uma lava Caraca, mano, peraí, quase que eu morro Meu Deus do céu, eu cavei tanto Caraca, eu cavei tanto para baixo, velho, que eu quase morri, mano Encontrei uma lava gigante aqui, velho Não, tá maluco, tem uma ravina gigante ali Tem umas construções também do pack, Bagulho tudo doido Caraca, galera, meu Deus do céu, mano Nossa, eu caí no buraco aqui, galera, que o negócio começou a lagar Foi é tudo, velho já, já me perdi aqui, já não, que. Nossa, boa. Quase cai na lava aí, mano. Quase cai na lava. Eu vou Cadê, cadê, cadê, cadê? Embaixo de C, embaixo de C. Caraca. Tem que cair na lava, mano. Tem que tampar pra pegar. Mano, pior que eu não tô nem pensando em pegar minério, não, velho. Que hoje eu peguei, tipo, um tanto de pedra agora que eu vi. Eu não peguei minério nenhum, velho. Achei que eu tinha pegado tanto de coisa, velho. Eu não peguei foi foi nada. O Gu, vem aqui, velho. Vamos fazer o seguinte aqui, mano. Vamos cavar, tipo. Vamos cavar só em linha reta aqui, velho. Pra gente ver o tamanho do, da caverna gigante mano, que eles vão fazer. Só que, tipo. Eu não vou é... nem no vídeo, cara. Tá tudo travando, velho. Mano, pera aí, velho. Vamos só sair dessa região aqui, mano. Vamos sair dessa região daqui. É, pera não aí, vai pera ficar aí. tá aqui não, cara. Vamos fazer pra outra região, porque essa região tá cheia de água E tá dando problema, acho que aqui já tá bom, ó Game mode tá survival, aqui? é Vamos abrindo aqui, ó, tipo, mira num bloco aí Começa a cavar e vamos cavar em linha reta, tá ligado? Que ah, aí a gente... Morando, morando. Pelo menos vai conseguir observar O tamanho que essa picareta aqui Barra drill tá minerando, tá ligado? Cara, eu tô muito travado Caiu óleo em tudo aqui já, cara Meu Pô, Deus, Deus pular mano Pô, nesse óleo, mano, que isso? Nossa, achou, achei uma... Mano, achei uma... Uma, uma dungeon aqui, velho, você viu o quê? Cadê? Tem um bom Aqui. Ali tem, tem uma danja ali, Só ficou um... uma danja pra trás aí. Eu tô, tô vendo aqui, mano, mas tá coberto de óleo. Não tem... Não dá pra entender nada que tem aqui, cara tem Meu Deus, tá ali. caindo tá caindo muita água, galera Tá caindo muita água, tá caindo muita coisa aqui, velho. Mano, caiu muito, cara E eu preciso tomar poção de novo aqui, cara Deixa eu pegar Caraca, outra. mano, tá caindo muita coisa Eu queria, tipo assim, galera, cavar em reta Pra mostrar pra vocês como que essa picareta é Mas eu acho que tá dando pra vocês observarem, né Picareta não, né, mini drill, velho. Não posso ficar confundindo, não, é mini drill, velho. Dá pra gente fazer um vídeo mostrando com picareta, cara A gente tenta achar uma picareta muito da hora E tenta fazer um vídeo também É, tem vários mods bem da hora de picareta, essas coisas Bem legais, pera aí, eu vou fazer o seguinte agora Hugo, Vou entrar no criativo aqui, porque eu acho que já Deu pra fazer meio que um estrago da horinha Pra mostrar pra galera, mano, vem aqui uhum. Cadê? Deixa eu botar no criativo também e cadê o caminho, cara? Olha eu aqui A gente tá no meio do mar, velho Aqui, eu acho que eu vou botar no Game Mode Espectador Deixa eu ver É, vai ser melhor mesmo Aí, ó, pronto Game Mode Espectador Pronto, galera Olha só o tamanho da caverna gigante que o abriu aqui, velho Mano, meu Deus do céu, cara Olha que negócio gigante, mano Mano, veio até da ravina aqui, não foi, não? É, a gente, veio não... tipo da ravina aqui, ó Dá um TPzinho aqui pra você ver aqui, ó não. A gente abriu esse espaço inteiro aqui, tipo, em questão de minutos, pessoal Não faz, acho que não foi... Foi menos de um minuto pra abrir essa caverna gigante, mano Nossa, aqui, mano, olha o tanto de... Olha o tamanho desse buraco, o tanto de óleo que escorreu aqui Meu Deus, velho É, por conta do mod, mano Olha aqui ó, aqui, ó, tem mais coisa aqui pro lado de cá também, mano Dá um TPzinho aqui, Foi o que a gente começou a usar, ó. Começou a dar uma mineradinha, velho Aí, deu TP... Olha o tanto de minério no chão, cara Mano, o pior que dropa muito em minério, hein, galera Pelo que eu tava observando, além de dropar minério Quando você tá lá em cima, você usa, tipo, isso na terra o minério sai lá de baixo, vem para cima, tá ligado? Então, de energia já dá para você minerar dessa forma, mano. Eu não entendo muito até bem. É melhor, cara, não vem coisa pra inventar. Não, não na verdade tipo vem, né? Não, vem. não, mas tipo, não vem esses olhos assim, no saco, atrapalha você não morrer na lava. Não tem mob. É, o bom é que dá pra minerar bastante dessa forma Pessoal, olha só, faz um strike realmente Muito, mas muito da hora, mas o Gu Você acha que a gente conseguiu completar o desafio De minerar mais de mil blocos usando essa Drill aqui, véi? Eu acho que passamos De mil blocos, foi é bem fácil até oh, cara. Mano, eu acho que se a gente ficasse aqui Mais de 10 minutos, provavelmente a gente conseguir Minerar muito mais de mil 100 Não, mil com certeza, com blocos, certeza. Véi. Sem muito esforço, né, sem muito esforço Mano, deu pra fazer um buraco gigantesco Galera, dá pra realmente minerar todos Os minérios utilizando aqui, ó, essa essa é drill, galera, que realmente é esse muito é realmente incrível. Muito, né? A gente chama ah. muito mineiro, cara. E galera, para quem quiser utilizar essa drill aqui é do mod Industrial Forrange. Eu não sei falar isso aqui, velho. Meu inglês é muito ruim. Cadê o cara dos inglês aí? Calma, cadê? É Forgone, um negocinho, Forgone. Não, eu, eu, pago, ah, não eu pago o galera, não, velho. Eu pago o Google para falar inglês nos vídeos, eu não falo inglês direito não, rapaz. Mano, é Industrial <risos> Forgone, é um negócio Ah, não, mano. Eu pago o Google para falar inglês nos ah, vídeos, não, galera. Só... Tô precisando de um eu tradutor novo. não sei falar esse for aí, for. Sei lá, eu não sei falar isso aí não. <risos> eu tô precisando de um tradutor novo, galera. Eu pago o Gu pra falar uns, uns inglês aqui junto comigo. aqui. Ele não fala inglês direito, não, velho. Sai dessa sai Ah, desse. não, viu? Tô precisando de outro tradutor, pessoal. Meu Deus do céu, velho. Mas basicamente é, é isso aí, pessoal. Ó, o Super Urgão tá ficando por aqui. Ó, pra você ver como é que eu tô bonitinho. Você tá vendo aqui o peitoral é de ah, fora, não, rapaz. Você tá parecendo um leão agora. Todo dia eu mudo de skin. Pela não, mudo Deus. de skin não, mano. Aqui, ó, é o Super Ugão, rapaz. Aqui, é Urgão, rapaz. aqui é meu tanquinho aqui, ó. Dá uma olhada ah, aqui, sai ó. Dentro, fixa tá fixa aqui no. No, é, né? Fica isso aqui no, no tanquinho aqui do, do super -ugão Aqui, ó, vem cá olha. Meu Deus, velho. Eu, eu, sei, eu sei que você gosta, vem cá, pode olhar aqui Não, galera Sai gosta. desse, cara, sai desse Vem cá, so, mostra aqui, mano, a galera eu gosta de ver aqui, aí, mano Respeita o seu público, cara Não, pô, a galera gosta de ver o tanquinho do Superugão, mano é super é cultura, galera Vai pra cá, so. Eu tenho mais espada aqui, cara. Mano, não, eu tô aí, eu tô no criativo. Vai pegar o quê? Meu Deus. Eu tô no criativo, velho. Não vai conseguir pegar nada, não, mano. Meu Deus do céu, velho. Mas então é isso aí, pessoal. Um beijão, até o próximo vídeo e valeu, galera. Fui. Valeu.